Não se fala em outra coisa, meus amigos. A Microsoft provou aí por A mais B que realmente tem grana para comprar quem eles quiserem. Oh, hashtag aí, Microsoft patrocina nós ou compra nós, enfim. <risos> ok. Beleza Guerreiros, eu sou William Roth e hoje eu vou trazer para vocês aqui tudo sobre essa loucura que aconteceu aí nos últimos dias, absolutamente sem ninguém esperar, a Microsoft foi lá e comprou a Activision assim como quem não quer nada, né? Eu vou trazer aqui a minha opinião para vocês sobre isso, vou explicar também o porquê que a Microsoft não vai transformar o COD num exclusivo de Xbox, então confere o vídeo aí até o final para poder entender, se vai entender direitinho o argumento e tal, não vai sair comentando se antes ver o vídeo não, pelo amor de Deus, beleza? Confere aí. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente, né? Se você curte jogos como Metal Gear, Splinter Cell, Ghost Recon, Sniper Elite, enfim, jogos nesse estilo aí, então você está no local exato, beleza? Porque nesse canal aqui você vai encontrar absolutamente todas as informações sobre esse estilo de jogo, além de vídeos aí de opinião como esse aqui, beleza? Vamos que vamos. Quem quer rir, tem que fazer rir. <risos> então, senhores, como vocês já devem estar sabendo aí, não é segredo para ninguém, foi bem divulgado aí na mídia, logicamente, né? A Microsoft abriu os cofres e comprou aí a Activision Blizzard por quase 70 bilhões. Bilhões, cara. É muito dinheiro. Essa transação está muito além do que a gente está acostumado a ver em relação ao mundo dos games. Para você ter uma ideia, 70 bilhões foi o valor que a Disney, por exemplo, pagou pela Fox só para ter ali os direitos dos X-Men. Né? Vocês devem lembrar disso, né? Então é uma transação que está muito além do mundo dos games. É uma coisa que pega todo o mundo do entretenimento. É uma coisa realmente muito grande. Só lembrando que a própria Microsoft já tinha comprado a Zenimax Media, que é uma outra gigante do mundo dos games, por 7.5 bilhões, que já é uma grana absurda, só que perto desses 70 bilhões aí parece quase nada, né? Parece troco de pão. Então não é à toa que o pessoal realmente comenta aí que a Microsoft tem grana infinita, é o que parece mesmo, né? Os caras têm um hack aí de grana infinita. Mas enfim, agora que eu já dei uma contextualizada aqui na situação, vamos para o assunto central desse vídeo aqui, que é o futuro do COD. Será que ele vai se tornar realmente exclusivo do Xbox depois dessa compra aí? E aí não tem segredo aqui, né? Como você já deve ter visto aí no título, na thumb e tudo mais, eu acho que não, ok? E eu tenho vários motivos para poder achar isso. Eu não estou dizendo isso só por achismo mesmo. Tem alguns motivos que embasam aí essa minha teoria. E o primeiro deles é o investimento. Né? A Microsoft ela fez um investimento muito alto. Logo, eles precisam recuperar essa grana. E certamente vão sim recuperar a médio prazo se eles mantiverem as coisas como estão hoje, ok? Tanto para os jogos que já foram lançados, que inclusive até já divulgaram que nada vai mudar, beleza? Mas isso também tem que permanecer para os jogos futuros dessas franquias, ok? E aí eu estou falando aqui tanto do COD, estou falando do Diablo também, enfim, outras franquias grandes aí que sempre foram multiplataforma e que precisam continuar sendo multiplataforma para que eles possam continuar ganhando da mesma forma, né? O PS4, ele vendeu mais de 100 milhões de unidades e o PS5, ele também já tá abrindo aí grande vantagem nas vendas. Então, né? Isso mesmo com a falta de consoles no mercado, tem isso também, né? Se tivessem consoles à vontade aí, com certeza estaria vendendo mais ainda. Então a Microsoft simplesmente retirar essas franquias das plataformas da Sony ia significar aí uma perda de receita absurda, coisa gigantesca mesmo. Sem falar que nas plataformas da Sony não tem Game Pass, né? ou seja, todos os jogos eles são vendidos a preço cheio. E a grana das microtransações? Eu nem falei sobre isso, mas imagina, cara, é uma grana na casa dos bilhões. A Microsoft com certeza não vai jogar toda essa grana no lixo. É, ia ser uma burrice gigantesca, lógico que eles não vão fazer isso. Quando eu comecei a falar aqui o porquê que o COD não viraria exclusivo Xbox, é, falando aqui na, nas comunidades, nos grupos aqui dos quais eu faço parte, o primeiro argumento que o pessoal que vem para tentar fazer um contraponto, né, o primeiro argumento que aparece é exatamente esse de que a Microsoft já anunciou que os games da Bethesda, eles seriam exclusivos e portanto eles fariam a mesma coisa com os games da Activision Blizzard, inclusive eu vi até produtores de conteúdo falando isso também, o que para mim não faz sentido, né? Primeiro que o Cod não é Elder Scrolls. A franquia de Elder Scrolls é uma franquia grande, é uma franquia sensacional, que tem muitos fãs e tudo mais, mas ela tá anos luz de distância do Cod Aí eu sinto muito quem gosta do Elder Scrolls aí, mas essa é a verdade. Tirar o Code das plataformas PlayStation seria um tiro no pé, um tiro no pé histórico assim, sabe? A exclusividade de jogos ela realmente funciona, mas ela funciona para IPs novas ou até para franquias menores, né? sem muita relevância, o que não é o caso do COD, definitivamente. Aliás, se a gente for parar para analisar, as únicas pessoas que acham que essa exclusividade seria boa e que ela faz algum sentido, são só esses caras, os fanáticos, né? Aquelas pessoas que não conseguem analisar direito os fatos. Para essas pessoas, o código tem que virar exclusivo. Porque ele quer fazer o meme dele na internet. Porque ele quer zoar os amiguinhos dele que estão lá no PlayStation e tal. Só que a Microsoft tá cagando pra isso. A verdade é essa. A Microsoft ela não tá interessada. Na guerrinha de console, ela não está interessada no memezinho que você vai fazer para poder zoar o seu brother lá. Ela quer grana, e esse é o segundo motivo pelo qual a Microsoft não vai transformar a COD em exclusivo. Mas aí surge aquela pergunta, né? Sempre vai surgir aquela pergunta: por que, é que a Microsoft ia gastar tanto dinheiro para comprar esses estúdios para continuar lançando jogos para todas as plataformas? E aí, eu respondo, é simples, né? Na verdade, eu já respondi, né? É a questão do dinheiro mesmo. Essa é a melhor forma de ganhar dinheiro. Manter as coisas como estão é a melhor forma de recuperar o investimento. Foi inclusive o que eles fizeram com o Minecraft, né? Eles compraram o estúdio, não mudou nada, continuou tudo exatamente da mesma forma. E essa foi a melhor decisão possível. Simples assim. Depois, eles até lançaram o Minecraft Dungeons, que também foi multiplataforma. Eles perceberam que transformar o Minecraft num jogo exclusivo ia ser um tiro no pé, eles iam perder muita grana. Então, continuaram deixando as coisas como estavam, que foi a melhor decisão, realmente. Já outros estúdios, aí sim, faz sentido que eles transformem esses games em exclusivos, como é o caso do Hellblade, por exemplo. Eles compraram a Ninja Theory e aí pegaram o Hellblade e transformaram em exclusivo. O Hellblade, ele não é exatamente uma IP nova, já teve um outro jogo que inclusive foi até exclusivo da Sony o primeiro Hellblade né? e agora o segundo vai ser exclusivo da Microsoft aí tudo bem né o jogo ele vai se desenvolver a partir disso aí sendo um exclusivo dentro do Xbox aí perfeito eu sou super a favor inclusive posso citar aqui inclusive até o próprio Starfield que é da Bethesda também que de fato é uma IP nova e que vai ser exclusivo então nesses casos a exclusividade ela é interessante porque o jogo ele já vai nascer exclusivo e vai se desenvolver a partir daí Ok tudo certo mas é muito complexo você fazer isso com uma franquia grande, uma franquia que já existe, que já está consolidada e que tem um número gigantesco de fãs, inclusive em outras plataformas. E uma outra coisa que eu sinceramente não boto fé nem que esse novo Elder Scrolls vai ser exclusivo da Xbox. Eu sei que já divulgaram que ele ia ser exclusivo, mas eu pergunto a vocês aí, quem é que acredita nessas empresas? O Elder Scrolls ele ainda vai levar muito tempo, é muito tempo para sair. Ninguém sabe nem se ele vai sair antes que o próprio GTA 6, né? essa briguinha aí, né? Mas os dois vão ficar bem lá pra frente. E principalmente ninguém sabe como é que vai estar o mercado quando esses games forem lançados. Você se arrisca e a cravar, que a Microsoft não vai mudar de estratégia para poder trazer para todas as plataformas, dependendo de como tiver o mercado na época que esse jogo for lançado? Vale pra pensar nisso. E aí eu posso dar um excelente exemplo aqui que é o exemplo da própria Sony Que os caras afirmaram aí que os jogos novos eles iam sair só para a próxima geração No caso do God of War Ragnarok, do Horizon Forbidden West e todos os outros mais novos E do meio para o fim os caras mudaram de ideia, por quê? Por uma série de situações que aconteceram e que vem acontecendo Como essa falta de consoles também né? influenciou nessa decisão mas o que eu quero dizer aqui é que esses caras, eles só pensam na grana. E eles vão ajustando as estratégias exatamente nesse sentido. Essas declarações que eles vão dando aí, né, ao longo do desenvolvimento dos jogos, é só uma forma de manter a comunidade falando sobre o assunto, discutindo e tudo mais. Eles falam o que a comunidade quer ouvir, a verdade é essa. E aí depois, se eles tiverem que fazer algum ajuste, eles fazem, dão uma desculpinha qualquer e foda-se, a verdade é essa. Então quando o Xbox afirma que o Elder Scrolls 6 ele vai ser exclusivo Ela faz exatamente a mesma coisa que a Sony fez quando afirmou que os jogos seriam exclusivos do PS5 Ou seja, é um tiro no escuro, na verdade eles não sabem Esse é o planejamento hoje Só que quando esse jogo for lançado, a verdade é que eles vão reavaliar essa decisão E aí se valer a pena eles lançarem como exclusivo vai ser lançado como exclusivo, se não, eles lançam como multiplataforma, pode ter a mais absoluta certeza disso. Só lembrando aqui que eu não estou tomando lado nenhum, não sou caixista, não sou sonista também, né? Na verdade eu acho uma grande babaquice esse negócio todo de guerra de consoles, é, essa aqui é só a minha opinião sobre o tema, beleza? Só isso. E eu quero saber também a opinião de vocês, então claro, de forma respeitosa, deixem aí, as suas opiniões também. Eu sei que esse é um tema que envolve aí uma grande rivalidade, então vamos tentar manter o nível da discussão, beleza? Então sigam-me aí nas redes sociais para poder a gente ter um contato mais rápido né, por lá. E se vocês quiserem ter mais informações sobre esses temas que eu trago aqui, então me segue aí, principalmente no Instagram e no Twitter, que a gente tem um contato mais rápido, mais dinâmico, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.